A resposta de um operador ao NOC, na teoria, deveria ser destacado e passado de forma imediata para os seus responsáveis, né? para que o problema não se agrave. E na maioria dos casos, isso acaba acontecendo e gerando um problema ainda maior. É, no segundo post-it, post-it laranja, é, não aplicar medidas preventivas. É, a não detecção prévia de alguma anomalia no equipamento, isso também afeta muito e não só a infraestrutura, mas também os custos de manutenção que poderiam ser evitados se houvesse algum tipo de monitoramento. O terceiro, é, evite processos tediosos e ineficientes na gestão de um alarme. É, nós encontramos também em diversas companhias é, um processo manual desse dessa gestão de alarmes e para garantir a eficácia da infraestrutura. Né? É, um processo manual difícil e tedioso né, na gestão dos alarmes uma vez que acaba se tornando muito mais é, simples e prático pré-definidos através de um sistema de monitoramento. O que nos leva aqui ao quinto Post-it, né? que seria é, um dado dizendo que 80% dos operadores não entendem o problema e o efeito é fraco. Ou seja, se existe um processo muito complexo na gestão desses alarmes, automaticamente existem muitas falhas na solução deste problema. Nós acreditamos que para, infraestru para uma infraestrutura segura, as ações elas devem estar sempre coordenadas e integradas com os processos seguintes até que o problema seja solucionado. Né? Então, de fato, se o operador não compreende o real problema, seguramente o técnico também é, não terá as informações necessárias para solucionar o problema. O objetivo maior da solução da EcoStruxure IT é padronizar esses processos de forma simples e objetiva, podendo predefinir configurações que asseguram o um melhor compreendimento das informações, tornando esse ambiente, claro, muito mais seguro. Né? Na parte de baixo é, do slide, nós temos uma frase que nós retiramos da, norma, da normativa 18.2 de padrões de gestão de alarme, que diz, se o operador não precisa responder, não, de, não, não deve haver alarme, pois gera custos operacionais ocultos. O que queremos dizer com isso é que se for para termos um operador que não consegue responder os alarmes por falta de compreendimento, então é melhor que não, tivemos esse, que não tivéssemos esse alarme, né? por, senão nos geraria custos operacionais ocultos e custos de manutenção também. O que de fato comprova que a eficiência de software de monitoramento nesse aspecto, uma vez que você acaba podendo reutilizar essa mão de obra onde seja melhor aproveitado. É, portanto, assim, de fato, se você tem um operador em que não está não conseguindo compreender o alarme, não está conseguindo dar conta é, manualmente de, de, de uma quantidade grande de alarmes, pré-defini-los e organizá-los e, e deixá-los de forma automática seria muito melhor. E aí você consegue usar essa mão de obra humana, esse operador, esse funcionário, operando em, uma, em, um, outro, em um outro projeto e agregando muito mais valor à corporação. A partir disso, nós desenhamos uma solução baseada em três pilares. O primeiro, baseado na norma 18.2, como ponto de partida. O segundo pilar, que a partir disso teremos alguns pontos na parte de definição, né? entender quais os, os ciclos de alarmes e suas prioridades. Aplicamos uma tecnologia que, de acordo com as normas e, e mais de 10 anos de experiência no mercado, entendemos que a melhor solução seria uma construction IT da schneider -Bler porque ele nos permite fazer essa aplicação de uma forma muito mais programática, não só nos dispositivos que estão no data center, mas também nos dispositivos que se encontram em diferentes localidades, como por exemplo, no caso de uma infraestrutura que possui diversos sites. E o terceiro pilar são os serviços especializados que compõem é, em uma auditoria inicial em toda a solução. A geração de documentos de alarmísticas mais eficientes através de uma consultoria e finalmente a implantação da tecnologia obedecendo todos os critérios anteriores. E propondo manutenções e revisão dos conceitos no futuro através de serviços de manutenção. Esses são os três pilares no qual construímos a solução. Partimos de uma de uma de uma norma, é, passamos para a parte de auditoria, identificando uma tecnologia que a gente pode, que a gente acredita ser eficiente, no caso é construção anti, e propondo a implantação com com é, serviços especializados para compor compor o auditoria, auditoria até um treinamento operacional para a utilização dessa dessa infraestrutura. É, a partir daqui vamos falar de um caso de uso de uma solução em uma empresa brasileira, né, do segmento de varejo. Essa empresa é uma empresa que possui mais de 500 sites distribuídos, né, entre data centers médios, pequenos, Edge Computers, etc. É, eles possuíam possuem cinco tecnologias que já utilizavam na gestão do monitoramento de suas infraestruturas, o que de fato é um pouco curioso né? uma vez que já haviam investido em tecnologias e não obtiveram êxito na, na, no monitoramento e também encontramos nesse ambiente mais de 30 tipologias de sensores diferentes espalhados em todos os seus sites, o que de certa forma também confunde um pouco o operador quando se trata de um critério de gestão dos alarmes então foram criados é, é, cerca de 500 é, data centers ou micro data centers espalhados em todo o território nacional. E cada instalação, cada implantação foi feita de uma forma. E essas essas informações elas iriam, teoricamente, todas para um mock de, de serviço. Né? Então, ficava um pouco confuso para o operador, porque ele tinha uma norma de uma forma, ele tinha um processo de outra forma e os, os softwares que faziam pariam a gestão desse, desses é, ambientes trabalhavam de forma é, descontinuada. Né? Então, assim, a partir daqui, os, desafio, os desafios para nós eram é, gerenciar e entender o nível de informação que todos os sites tinham e também integrar todos os BMS que eles possuíam para monitoramento, ou seja, trabalhar nisso de forma centralizada, a gente unificar essa, toda essa informação, avaliar todos os alarmes coletados pelos BMS, decidir se os mantém ou os integra com o um novo sistema. Ou seja, utilizar a consultoria detalhada para definir o melhor caminho. Uma observação aqui é que durante o projeto e processo de consultoria foram descobertas novas necessidades com a, definição, com a redefinição de processos associados a esse de serviço e a gestão de, de continuidade. Então, o um projeto paralelo de implantação de hardware para melhorar as granularidades dos, dos dados é, também foi lançado junto com essa proposta. Isso tudo requisitado pelo próprio cliente após a consultoria, ou seja, o cliente próprio entendeu que, que havia necessidade de alguma atualização, de, alguma, de algum tipo de, de projeto que deveria compor um projeto é, inicial para que tivesse uma melhor eficiência na coleta de todos esses dados e de monitoramento. Tá? Então, assim, esse foi basicamente um exemplo de um caso real e prático, né? de uma infraestrutura e como essa análise mais detalhada pode alterar o rumo do projeto. Né? Uma vez que nós tínhamos um projeto inicial para implantação de um software para unificar tudo, foi necessário algumas adaptações e algumas, é, alguns investimentos para a gente poder ter uma efici eficiência maior. Para que a gente entenda é, é, o, o, que eu vou, o que eu estava dizendo aqui agora, com as, as normas em que a gente aplicava é, como a gente encontrava os sites e, e como que a gente faz esses alarmes, né? Brevemente eu vou mostrar a, a, aos senhores a, a, um exemplo bem básico, bem rápido de utilização de como funciona um pouco do, dos alarmes no, no próprio EcoStruxure IT. Né? O EcoStruxure IT, é, é só para que fique claro para vocês, o EcoStruxure IT é uma solução baseada em dois softwares, né? É, um software responsável por monitoramento e o um outro software responsável por gestão. Tá? Hoje nós falaremos do software responsável por monitoramento, que é o Data Center Expert. Né? É com esse cara que a gente vai fazer é, toda a captação de, de, de ativos dentro desse Data Center, né? toda a captação da, dos, dos dispositivos que forem monitorados, para a gente obter todas as informações e poder gestionar isso em tempo real. Tá? Basicamente... <tos> É, nós temos um layout inicial, né, aonde possui algumas algumas informações. É, vamos passar aqui para para parte de alarmes. É, neste campo na configuração de alarmes de dispositivos nós temos todos os, todos os alarmes que já são setados nos dispositivos nos dispositivos pelo seu fabricante, né. ou seja, todo dispositivo possui os seus requisitos de de, de prevenção, né. então a gente tem os alarmes que o próprio sistema obedece dos, dos dos dispositivos, como bateria, alarme de bypass, comunicação e todos os outros que vocês veem aqui. Então, esses alarmes, o EcoStruxure IT também entende, né? uma vez que muitas das vezes você precisa obedecer esses requisitos para que você possa garantir essa, possa ter essa garantia do fabricante e etc. Porém, nem sempre esses alarmes eles estão de acordo com a política do seu, do seu da sua infraestrutura. Muitas das vezes você, esses alarmes precisam ser personalizados sem que sejam alterados é, fisicamente. Então aqui nós podemos definir algumas coisas, né? Eu tenho aqui, por exemplo, um alarme de bateria. Ele está me apontando todos os caminhos e pesos, rótulos desses alarmes, né? Eu posso simplesmente modificar esse alarme, né? Eu tenho aqui um eu posso editar essas... as configurações desses alarmes pré-definidos por dispositivos para para que se adapte a minha infraestrutura. Então eu posso deixar o um alarme ativado, desativado, eu posso selecionar a severidade nesse caso, né? Se, eu quero, se é um, um alarme crítico, se era é um alarme somente de erro, se eu quero direcionar isso de uma outra forma, né? eu posso editar aqui. Eu tenho uma, uma descrição pré-definida, não alterável, obviamente, porque condiz com as condições do equipamento, mas eu posso personalizar uma descrição aqui como exemplo. Ou seja, eu posso personalizar isso de fato com que o meu operador ele entenda de uma outra forma, ou a gente tenha feito algum outro segmento para agir com essas manutenções, eu posso personalizar disso e também adicionar aqui uma ação recomendada, ou seja, é, é, essa ação recomendada, por exemplo, nós temos um, uma, um, um alarme disposto em nossos, nosso software de, de gerenciamento, de monitoramento, e aqui eu já posso setar alguma, algum primeiro passo, ou seja, os primeiros socorros ali que seriam feitos através desse alarme. Eu posso digitar, entendeu? E ele vai ficar marcado na, na disposição do alarme. No caso, se isso for feito através de uma, de uma pesquisa ou só um levantamento de dados, posteriormente eu posso redefinir esse alarme como padrão, ele vai voltar às configurações de fábrica e eu vou ter ele novamente aqui, certo? De fato, é, uma outra forma eficiente de, de, de, de, de gestionar isso seria impor limites né, para esses alarmes. Eu posso configurar brevemente esses alarmes de acordo com a minha infraestrutura e aqui um pouco mais eficiente, né? Por quê? Porque eu consigo estipular os limites desse alarme, eu consigo estipular o quanto que eu quero usar desse equipamento. Aqui nós estamos falando de uma, de uma UPS, né? Aqui nós estamos falando de uma UPS. No caso, eu tenho esse, esse, esse ambiente que vocês estão vendo agora, é um ambiente real, né? São os nossos escritórios. Como eu disse no primeiro slide, a Bidiaper é uma empresa espanhola, né? Nós estamos nossos escritórios ficam em Madrid nossos escritórios e nossos laboratórios e essas informações são reais do nosso laboratório de Madrid então digamos que para essa UPS que nós estamos utilizando como exemplo agora eu quero fazer algum levantamento técnico eu quero analisar algum tipo de consumo e então o que, que eu posso fazer aqui eu posso definir limites de utilização para esses para esses dispositivos por exemplo eu tenho um valor é, é, máximo de corrente, o valor máximo de tensão, o valor mínimo de corrente, por exemplo. Eu posso pegar esse valor máximo de corrente, abrir novamente é, a página de edição, a parte de edição, e aqui estipular o que eu quero. Por exemplo, olha, eu quero que esse equipamento ele não ultrapasse 15 amperes. Né? Eu vou setar aqui 15 amperes, eu vou setar todas as outras informações que eu desejo, se vai ser um alarme ativo ou não a severidade desse alarme, então não, etc. Eu, eu posso editar a forma de descrição desse alarme, na parte de descrição personalizada, e eu posso agendar um limite. O agendamento de limite é interessante, porque eu posso fazer uma, um levantamento através de um tempo. Por exemplo, digamos que eu quero verificar, eu, quer, eu não quero que essa UPS que essa consuma mais do que 15 amperes, né? por exemplo, das 5 da manhã até as 7 da manhã. Eu venho aqui, eu seleciono todos os campos com os dias e horário que eu desejo, ativo esse alarme e eu tenho esse alarme podendo fazer essa varredura somente nesse horário. Eu dando ok, ele vai selecionar, vai entrar junto na, na, na parte de cima e ele vai é, fazer essa ação personalizada para mim. Né? Uma outra possibilidade é a criação de, de, de dispositivos de limite. Né? Eu posso criar um limite aqui para mim. Por exemplo, a gente estava falando de corrente, vamos criar um limite de tensão agora. Eu tenho aqui um limite de comunicação, como vocês podem ver. Ah, no caso aqui eu tenho um limite de intenção, então vamos criar ao contrário, vamos criar um limite de, de, de corrente aqui. Eu, abro, eu escolho o tipo de limite que eu quero, se seriam os valores mínimos ou valores baixos, ou seja, se eu não quero que isso ultrapasse uma quantidade de amperes, ou se eu não quero que isso trabalhe com menos de uma quantidade determinada de amperes, de amperes Vou selecionar aqui um valor mínimo, que nós já temos um valor máximo, então eu vou selecionar aqui um valor mínimo. Vou colocar avançar. Ele vai me dar as, as, todos os sensores que ele tem disponível, né? Digamos que eu vou fazer isso para entrada de, de, de corrente aqui. Linha 1, linha 2 e linha 3. Eu vou fazer isso para entrada de corrente. É, dou um avançar. Eu escolho o nome desse, desse, desse limite, né? O mínimo de amperagem que eu quero que ele trabalhe, se ali a gente setou ele em 15 amperes, não dizer que eu vou setar agora em 10 amperes, né? Eu não quero que ele trabalhe menos do que isso. Se estiver trabalhando menos do que esses valores, ele vai me avisar. Escolho, mais uma vez, o tipo de severidade, a descrição personalizada, posso agendar o horário também com os limites dele. E eu vou dar um avançar. Nessa parte, abre imagem para a gente falar de mais uma, uma possibilidade do do -T -T, que é bem interessante, que são as, as diretivas de notificação, né? As diretivas de e-mail, qual o grupo que vai receber e-mail, qual o grupo de manutenção que vai receber esse e-mail. No caso, como a gente está falando de UPS, aqui nós temos um campo de UPS. Eu vou selecionar, vou apertar OK, OK, e ele vai criar esse limite de corrente aqui para mim. Automaticamente, esse equipamento já possui um novo ticket de, de, de, de limites, né? um novo tipo de alarme que pode ser verificado é, aqui, por exemplo, na aba de monitoramento. Né? Eu selecionando esse dispositivo, ele me mostra o mapa do dispositivo, todas os, as medições que ele possui e aqui todos os, os alarmes que foram criados. Ou seja, os, os alarmes que foram criados recentemente, eles já estão ativos e podem ser alarmados a qualquer momento. Tá? Pra gente, Só mais uma coisa para que vocês entendam, essas são as diretivas de e-mail. Tá? É possível a criação de grupos de diretiva, é possível a criação de usuários aqui através de um banco de dados do próprio sistema onde a gente vai selecionar a diretiva eu posso selecionar qual tipo de ação qual grupo de e-mail que eu posso enviar isso se, se é um grupo somente se não é um grupo somente se for por exemplo alguma ação que necessita da, da, da ação de do, da equipe de facilities a equipe de TI eu posso adicionar essa diretiva para essas para esses dois é, para esses dois setores diferentes então eu tenho os dois setores atuando em conjunto isso que a gente está falando de unificar. né? A gente não está dizendo só de unificar a gestão, unificar a, o monitoramento. A gente está falando de unificar a equipe também. Fazer com que elas trabalhem em conjunto, mesmo estando separadas. Né? Tomando uma ação para todo mundo. Então, a gente tem uma, uma variedade grande de personalização do, de, de diretivas de trabalho também. Né? Nós temos uma, uma última, para que a gente finalize, nós temos uma última, uma, eu quero mostrar uma última coisa para vocês que seria o, a, a gestão e a visualização desse monitoramento online, né? Deixa eu só fazer um novinho aqui. Eu quero mostrar para vocês... Olha só um pouquinho. Tá aqui. É, o data center, tanto o Data Center Expert quanto o Data Center Operation, eles possuem a sua versão online. Né? O que seria a versão online? É uma forma unificada e personalizada para cada operador. Né? É criado um login de cada operador, onde o operador ele pode gestionar da forma em que preferir, ou da forma que visualize melhor. Né? Então eu tenho um o, o login com o usuário que vai fazer a verificação desses alarmes. Obviamente, ele não fará a verificação de todos os alarmes, porque a diretiva não está. Direc... nem todos os... os procedimentos, a diretiva vai estar tá direcionada e apontada para ele. Então, aqui ele vai verificar, da mesma forma do software, é... quais os alarmes que tem ativos e inativos, ou precisando de manutenção e etc., de acordo com a criação no client. Né? Eu tenho uma aba de monitoramento, onde eu posso verificar todos, eu tenho uma hierarquia aqui, onde eu posso verificar todos os equipamentos disponíveis na rede. Eu vou encontrar aquele. Aquela UPS na qual a gente estava falando. Essa UPS aqui. E eu tenho todos os alarmes dessa UPS, dessas UPS com o tempo. É, ou seja, todos os alarmes que estão dispostos a ele nessa diretiva. E mais envio de, de, de reports, é, relatórios, etc. Bom, senhores, basicamente é isso que eu, que eu queria apresentar para vocês, né? Agora nesse, nesse pouco de tempo que a gente passou junto. Eu, nós temos agora um, um campo para perguntas. E gostaria de saber de vocês, se, se vocês terem alguma pergunta, alguma, algum questionamento para fazer, pode ser feito através do chat. Nós temos uma pergunta. Deixa eu ler aqui. É, se, é, se é uma. uma pergunta interessante. Se é uma, uma infraestrutura com multiprotocolos. Sim, é uma, é uma infraestrutura com multiprotocolos. Basicamente, o, o Apple Structure IT, é, inicialmente, ele faz a leitura é, de dispositivos Modbus TCP e dispositivos SNMP. Né? Porém. Porém, a BD Amper, ela tem a expertise e a eficiência na, na questão de conversão de protocolos. Né? Nós temos esse, é, uma equipe, um time de desenvolvimento que a gente consegue fazer as, as conversões de protocolos para ProfBus, que são protocolos mais antigos, no caso de protocolos mais novos, é, é, algum outro tipo de, de comunicação que possua no, na infraestrutura. Podem fazer mais perguntas? Uma outra pergunta se se podem se incluir elementos de TI? Sim, todos os todos os equipamentos que que, que são passíveis de monitoramento eles, eles podem ser incluídos, né? Como suítes, é, painéis gerenciáveis ou algo do tipo, eles podem ser monitorados também. E todos eles é, é, se possuir sensores de monitoramento, eles vão ser eles podem ser feitos através de limites e etc. Isso pode ser feito também. Uma outra pergunta é como que é feita a gestão em um ambiente crítico que ocorrem muitos alarmes simultaneamente. Né? Isso é um pouco do que a gente estava falando do, da questão de, de você poder ter a diretiva de e-mail, né? de, você, de você direcionar esses alarmes aos, aos, é, aos setores responsáveis. Né? Se for necessário mais de uma equipe, você pode configurar essa diretiva para diversos. É, diversos setores diferentes e aí eles atuam, eles vão atuar em conjunto. Não temos mais perguntas. Senhores, estão é, encerrando aqui. Esse foi o, o conteúdo que eu gostaria de apresentar, de passar a vocês com o webinar de hoje. O objetivo é que fosse bem rápido mesmo, porém interessante. É, eu espero que tenham gostado. Obrigado pela atenção de todos e um bom dia e uma ótima semana a todos.